Hoje iremos falar do produto que revolucionou toda a evolução da humanidade, o petróleo. Para isso, precisamos conhecer um pouco da sua história e entender muito mais sobre esse universo petrolífero que está diretamente ligado às grandes tecnologias. Mande sua dúvida, sugestão, ajude a divulgar o nosso projeto e não esqueça de avaliar o vídeo. Os registros datam que o petróleo é usado há mais de 6 mil anos, devido a afloramentos em superfícies, principalmente no Oriente Médio. Esse minério era chamado de betume e tinha como utilização a impermeabilização de barcos para pesca, barris para transporte de água do rio e também era utilizado na mumificação de corpos no período pitolemaico. Depois disso, outro registro bem interessante é a lamparina óleo, que em 1850 teve seu combustível substituído de óleo de baleia por parafina e querosina. Tal substituição foi apresentada por François-Pierre Rémi Argon. Assim, a grande produção de petróleo, também chamado de óleo de pedra, teve início no século XIX. Na década de 1850, George Purcell e Benjamin Selman investiram na escavação do primeiro poço de petróleo, ativados pelo valor do minério. Em 1859, Coronel Drake passou a ser o primeiro produtor de petróleo, após desenvolver uma técnica para retirá-lo do subsolo, e assim conseguindo extrair cerca de 19 barris de petróleo por dia, a uma profundidade de 23 metros. A partir de então, o curso do mundo começa a mudar, com a Revolução Industrial e a Febre do Ouro Negro. E em 1863, a produção foi elevada de 3 milhões para 10 milhões de barris em 11 anos. Essa era foi marcada pela supremacia estadunidense, principalmente depois da criação da maior empresa petrolífera do mundo, a Standard Oil Company, pelo empresário John Rockefeller. Cada vez mais se produzia, até que Thomas Edison se tornasse uma ameaça ao setor, com a criação da lâmpada elétrica que acabaria com o emprego do querosene iluminante. Porém, com a chegada do motor a combustão e da crescente demanda por gás natural e gasolina, a produção subiu de forma exorbitante, o que fez John Rockefeller crescer novamente e ser considerado o homem mais rico da história. Ainda no século 20 algumas empresas no mundo começaram a ganhar destaque. A empresa anglo-holandesa Royal Dutch Shell ganhou força nas reservas do Oriente Médio, Venezuela e México. As grandes guerras também fizeram a necessidade do petróleo para uso bélico e automobilístico disparar. No Brasil, a existência de petróleo só foi confirmada em 1936, em um poço no município de Lobato, no estado da Bahia. E no ano posterior, foi criado o Conselho Nacional de Petróleo, CNP, para regular e estruturar a exploração deste insumo. Em 1941, foi descoberto o primeiro poço de exploração comercial, em Candeias, na Bahia, o que permitiu ao governo avançar na prospecção de petróleo no país. Muito já havia sido debatido sobre a política de exploração do petróleo nacional até que, em 1953, o governo Vargas criou a Petrobras, a fim de nacionalizar e monopolizar o setor. Em 2006, a Petrobras anunciou a existência de uma grande reserva petrolífera localizada abaixo de uma espessa camada de sal, próxima ao litoral do Rio de Janeiro, que passou a ser conhecida como pré-sal. Essa região contém petróleo de alta qualidade e gás natural depositado no fundo do oceano, a mais de 7 mil metros abaixo do nível do mar, constituindo um local de alta pressão e alta temperatura. Essas características alteram a composição das rochas e dificultam o processo de extração do petróleo, fazendo com que seja necessária a aplicação de tecnologias avançadas. A exploração do petróleo consiste na localização de bacias sedimentares por meio de análises detalhadas do solo e do subsolo indicando a presença de hidrocarbonetos. Uma vez encontradas as jazidas de petróleo, inicia-se a construção de uma plataforma para extraí-las, podendo ser o onshore ou offshore, dependendo do local. No Brasil, a extração petrolífera está nas plataformas no meio oceânico, offshore, e os monitoramentos e manutenções eram realizados por mergulhadores. Atualmente, devido às elevadas profundidades, esses processos são feitos por robôs submarinos. Após a extração, o petróleo cru é destilado na indústria petroquímica, responsável por separar em hidrocarbonetos que darão origem a subprodutos, como gasolina, querosene, lubrificantes, ceras, asfalto, medicamentos, polímeros e outros mais. O petróleo envolve diversas áreas, como a geologia, geografia, oceanografia e muitas engenharias, como petrolífera, química, mecânica, elétrica, computação, software, controle automação, eletrônica, telecomunicações, metalúrgica, materiais, ambiental e naval. Bem, por hoje é só, mas não deixe de acompanhar os vídeos do nosso canal, fique por dentro!